Opa, e aí? vocês de mim? O canal ficou uns dias sem vídeo. Ok, o canal ficou alguns meses sem vídeo, mas eu prometo que eu vou explicar o motivo 100% sincero agora. Depois dessa explicação 100% sincera, vamos pro vídeo. Esse addon vai adicionar quatro novas mochilas ao seu jogo, sendo elas a mochila padrão, a mochila de porco, a mochila de raposa e a mochila Andriel. Esse nome ficou meio estranho, mas é a mochila em referência a mim, acho que vocês perceberam pelo nome né? Mochila Andriel e tal. Antes de explicar o addon em si, eu queria falar umas coisas. Esse addon foi feito para o modo sobrevivência do jogo, então ele não vai funcionar corretamente no modo criativo e também para você lembrar de ativar todas as jogabilidade experimental, vale lembrar que essa é a primeira versão do Ado, então pode ocorrer bugs. Caso você encontre algum bug, você pode comentar aí no vídeo ou ir lá no meu servidor do Discord, que vai ser o primeiro link da descrição, eu acho. E caso o Ado não esteja funcionando, você verifica se você está na 1.18 ou superior, é claro, e, ou tenta reinstalar o Ado. Se continuar sem funcionar, chama lá no Discord que eu tento lhe ajudar. Agora vamos para as limitações do Adam. Você só vai poder colocar 20 mochilas por mapa. Não, peraí 20 mochilas não. São 20 mochilas, mochilas de cada. Seria 20 mochilas da mochila padrão, 20 mochilas, mochila de porco. 20 mochilas da mochila de raposa, ou seja, 60 mochilas por mapa. Se você estiver jogando com seus amigos, cada um vai colocando uma e tal, e no total vai dar 20 mochilas por mapa. E se você acaso você colocar, por exemplo, 21 mochilas, essa número 21 vai ser quebrada automaticamente, e aí vai aparecer uma mensagem falando se tem algum modelo disponível. A única mochila diferente dessa regra é a mochila Andriel, que só dá para colocar 3 por mapa. É isso, eu deixei ela decidir, deixar ela meio rara, vamos dizer assim. Rara não, é especial. Só dá para colocar 3 por mapa, então no servidor só 3 pessoas vão ter ela. Cada mochila tem sua própria interface exclusiva, mas todas têm o mesmo número de slots disponível. Em próximas versões, isso pode mudar. Me falem o feedback de vocês se vocês querem. Ah, tal mochila devia ter mais slot que tal mochila. Diminui o slot dessa daqui. sacou, é? Tipo, todas têm 45 slots. Eu posso estar tá falando bosta, mas eu acho que é 45. Não contei. Se você quiser colocar a mochila nas costas, é só você pegar o item e colocar na segunda mão. Que aí ele já vai direto para as costas e vai ficar aí, ó. Bonitinho. Claramente, para quem já conhece o mod, a versão Java desse Adam, sabe que essa mochila não serve apenas para armazenar itens. Ela também serve como uma cama. Se você for no Shift e não pode estar com nada na mão, você vai agachado, é, sem nada na mão, e vai apertar, no caso, na mochila. Interagir com a mochila, vai aparecer essa cama. E aí, você pode clicar nela e dormir. E só vai precisar que um player durma. Ou seja, tipo, se você estiver jogando com amigos... Só uma pessoa precisa dormir para que fica de dia. Não é tipo a cama do Minecraft que todos precisam estar dormindo. Isso vai ajudar bastante os servidores. Caso você queira pegar a mochila de volta depois de ter colocado ela no chão, você vai mirar embaixo da mochila, vamos dizer, no meio para baixo, que aí você pode quebrar ela como se fosse um bloco normal. E caso você queira acessá-la, abrir o inventário dela, é só você clicar mais ou menos nessa parte marcada, que seria meio que no topo dela, no meio, no topo, em cima. Acho que deu para entender. Acho que não tem nada mais para falar sobre as mochilas, então vamos para os craftings. A mochila padrão é feita com quatro couros, uma barra de ouro, dois tanques de mochila, um baú e um saco de dormir. Ela é a principal e você vai usar ela para fazer as outras. O tanque de mochila é feito com sete vidros e duas barras de ferro. O saco de dormir é feito com duas lãs vermelhas e uma lã branca. Não dá para fazer com outras lãs. Tem que ser duas vermelhas e uma branca. A mochila de porco é feita com uma mochila padrão e você depois coloca em volta oito carnes de porco. A mochila de raposa é feita com quatro berries, eu me esqueci o nome dessa frutinha, acho que é berry, alguma coisa assim, e quatro lãs laranja e uma mochila padrão no meio. Essa mochila, ela é, eu acho que é a mais difícil de fazer, porque você precisa ir no Nether para fazer ela. Ela é feita com dois isqueiros, uma areia da alma, uma netherrack e uma tinta preta e é claro, uma mochila padrão. Obrigado por assistir até aqui, caso você não seja inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho, cara, para não perder os vídeos novos. Sobre próximos addons ou até talvez uma série, quem sabe. E não esquece, não esquece de entrar lá no servidor do Discord do canal. É o primeiro link da descrição. Falou,